Eu amo Karine Borges, sabe por quê? Porque eu. Eu quero uma das pessoas mais importantes da minha vida, seus otários. Quem vai assistir esse vídeo, pode contar pra todo mundo. Eu amo Karine Borges dos Santos. E isso nunca vai mudar. Vocês que estão entendendo? Seus mentos. que é o Capitão Nascimento tá falando? Não é ninguém, não. É o Capitão Nascimento. É o Capitão Nascimento. Vá pra que te pariu, entendeu? Capta o nascimento, pede para sair, pede para sair, pede para sair, pede para sair, pede, pede para sair. Te amo, meu amor. Até mais ver. clube bem amado as tuas glórias vem do passado ó oh, tricolor clube bem amado as tuas glórias vem do passado eu sou São Paulo São Paulo até morrer, mas eu prefiro Karine, se eu tiver que largar a porra do meu time, eu largo, eu largo, eu largo, eu largo, eu lago. Tchau. Foi Capitão Nascimento falando de amores da adolescência.